Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui trazer uma grande novidade para vocês, tá? Vamos ter uma live de passo a passo. Olha que legal! Então, eu e a Lu desenvolvemos uma peça. É uma peça básica, sim, mas básica vende bastante. E você pode fazer com essa peça básica vários modelitos, né? Colocar sainha, deixar sem sainha, colocar gravatinha. Então, é uma peça que vende muito agora no inverno. E eu e a Lu desenvolvemos juntas essa peça. Então a Lu tá trazendo passo a passo pra vocês aqui nesse vídeo, né? No decorrer desse vídeo ela vai trazer o passo a passo. E eu, no sábado, dia 22, às 19 horas, marque bem. Dia 22 de maio, às 19 horas, voltar com você fazendo o passo a passo. Uma live de passo a passo com a Sheila. Voltar fazendo esse passo a passo, mas em uma live. Maravilhosa! E você que participar dessa live comigo, você vai ganhar a modelagem completa desta maravilhosa peça. Quando eu digo a modelagem completa, é completa mesmo. É do RN a 11 mais os tamanhos especiais. Porque só a animania desenvolve as modelagens que vestem do mini ao gigante. Todos os bebês de quatro patas. Então, você que participar dessa live, você vai ganhar esta modelagem completa. E o melhor... Tudo em impressão fácil. Então, não fique de fora e venha participar dessa live com a gente. É dia 22, agora, sábado, dia 22 de maio, às 19 horas, tá? Segue daí, Lu. A Lu vai trazer o passo a passo para vocês. Dessa peça agora, já pra vocês irem vendo como que faz a peça Pra vocês verem como é facinho e rapidinho de fazer É uma peça que vocês vendem em bazares, vocês vendem pra loja Vocês fazem em alta escala, porque ela é muito rápida de fazer E vai poucos materiais Então vale muito a pena Segue daí, Lu! É com você, querida! Oi! Então a gente vai fazer essa Bait patch Essa capinha aqui, ela é inteirinha, tá? Ela não vai ter emenda... De, de peças aqui nenhuma, então vai lá é inteira, tá? Eu fiz nessa daqui, e vou usar o soft, vou usar só esse soft vermelho estampado e esse azul aqui, porque daí a pessoa pode usar dos dois lados, tá? Aqui ó, ela vai usar no liso, eu fiz com botão de pressão, mas você pode usar velcro também. Tá aqui diz pra botando pressão, mas pra quem for ver pra venda pra colocar em pet shop ou nas feirinhas que nem eu que tô fazendo, o, o ideal é de velcro. Eu coloco o botão só se o cliente pedir mesmo. Então, vamos cortar a peça, daí já mostro pra vocês. Quando eu faço duplo, que é a peça igual, o que, que eu faço? No soft eu consigo fazer isso: colocar uma peça assim. Eu já cortei em cima da outra peça e vou cortar. Cortei do lado, risquei sempre do lado avesso, tá? E agora eu vou colocar direito. Com direito ela vai ficar assim ó, a gente vai ajeitar bem aqui daí vamos costurar então tá aqui a peça cortada duas vezes no tecido né você pode usar só o tecido principal aqui aqui um forrinho liso vai de vocês e o velcro tá então ela é uma costura só então vou deixar uma abertura aqui embaixo e vou costurar a largura de um centímetro. Ah, pode ser, ah, mas eu não consigo costurar assim, nas curvas, ficar certinho. Tem esse guiazinho aqui, ó, um ímã, você coloca ali a largura de um centímetro e ele vai te ajudar, tá? Depois eu mostro pra vocês bem certinho. Eu vou dar uns piques aqui nas curvinhas, tá? Que na hora de desvirar vai ficar melhor, não vai ficar empapuçado. Eu gosto de dar pico em todas as curvas, daí na hora de você fazer o, o pêsseponto vai ficar mais bonitinho, mais ajeitado. Feito isso, nessa parte aqui que sobrou, eu vou desvirar ela, tá? Vou pegar lá em cima, ó. Vou pegar aqui em cima, ó. Vou usar lá do pescocinho, tá? Onde abraço o pescocinho do pet. Desvira e vou puxando. Puxo tudo por essa, por essa abertura, vou usar uma chave de fenda para ter auxiliar assim, para empurrar então, elas para tudo essa pronta aqui. Agora eu vou pesquisar tartar de Se a casa não for para usar dos dois lados, você pode colocar até a etiquetinha aqui nessa aberturinha, tá? Mas se acaso uma peça que vai usar dos dois lados, eu consigo colocar a etiquetinha. Então esse é o pezinho aqui, que fica bem certinho a costura, tá? Vai ficar tudo por igual. O véu em cima, eu estou costurando com linha branca e embaixo eu estou costurando com a linha azul. Tá terminando aqui. Depois eu mostro para vocês como é que ficou. Então, a peça ficou assim, tá? costuradinha, Ó, porque, ó, azul embaixo, tá? E aqui na parte do vermelho, coloquei vermelho embaixo aqui, ó. A costura e o branco em cima aqui, tá? Então, gente, viram como a peça da Lu ficou maravilhosa? Então, eu aguardo vocês pra nossa live dia 22... Às 19 horas, 22 de maio, às 19 horas, lá na nossa página Animania Pet Mold. Eu aguardo vocês pra gente tá fazendo essa peça no nosso passo a passo. Eu vou estar com vocês e vocês que participar dessa live irão ganhar a modelagem completa dessa maravilhosa peça. Obrigada, Lu! Beijo, gente! Fique com Deus! Beijo, tchau, tchau!